Esse profissional poderá desenvolver pesquisas e continuar os seus estudos na pós-graduação, especialização, mestrado e doutorado. O curso tem duração média de 4 anos e é ofertado no turno da noite. Curso de Licenciatura em História O curso tem como objetivo principal formar professores capazes de ministrar em aulas nos ensinos fundamental e médio na disciplina de História. Para atuar como professor em universidades, é necessário continuar os estudos como a pós-graduação. Além disso, o profissional de História pode também trabalhar em museus e instituições de preservação de documentos, assim como pode ser pesquisador em universidades e preparar material didático para a prática de ensino, como livros e apostilas. O curso de História aborda os principais acontecimentos históricos da Antiguidade, Idade Média, Moderna e Contemporânea. Oferece uma visão panorâmica da evolução social ocorrida tanto de modo global quanto no contexto brasileiro.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 O publicitário é o profissional responsável pela criação de campanhas, desenvolvimento de peças publicitárias, estratégias de comunicação e marketing, promoção de vendas e deve, entre outras funções, garantir a boa imagem da marca junto ao público. Trata-se de uma atividade que exige inteligência, criatividade e avaliação crítica, pois seu campo de atuação é amplo e exigente. O curso de Publicidade e Propaganda da Unicentro tem duração de 4 anos e o estudante recebe conhecimentos teóricos e práticos que dão qualidade à sua formação. Assim, estará capacitado para melhor atender às demandas da sociedade, seja para atuar junto às agências de propaganda, aos meios de comunicação ou ainda no desenvolvimento de projetos especializados junto às diferentes plataformas tecnológicas. O curso também é integral nos períodos da manhã e à tarde. Curso de Licenciatura em Arte O curso visa habilitar profissionais para atuarem na docência, na produção e na pesquisa em arte. Forma profissionais que disseminam a educação, principalmente no campo artístico, como a expressão pessoal de valores, sentimentos e significações, que propiciam o desenvolvimento da consciência estética, de atitudes mais harmoniosas e equilibradas perante o mundo. O currículo é estruturado de forma a ampliar e sistematizar o conhecimento do professor de arte, no que se refere às manifestações artísticas e aos saberes estéticos. O curso, portanto, prioriza uma compreensão das artes integradas, com enfoque para a produção contemporânea, que traz, entre outros aspectos, a valorização para o diálogo entre as áreas e para produções híbridas. O curso tem duração de quatro anos e é ofertado no período da tarde. Ficou interessado em estudar na 28ª melhor universidade do país?